Eis que o dia chegou, galera. Bora jogar esse CS. 3, 2, 1, Só que hoje eu não tô sozinho, não, cara. Resolvi trazer aqui o inscrito Juan. Bora, Juan. Você tá preparado, meu filho? Bora. Preparado. Depois de muito tempo parado sem jogar, né? Mas Mano. fazer aquela gameplay nostálgica. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora pro jogo. Vou deixar o Juan dando os primeiros passos. Já avisei que vai dar merda isso Ah, o que eu acho mais da hora é o Mirage É o mais leve também, né? Pra quem tem PC que não roda <tos> Bora de terrorista. Que barulho é esse? Baby, um baby bem. do Baby do Birulebe, Lady E morreu Tá bom, esse barulho é um... Cara que tá apertando o microfone não? Cagado. Por que não desliga esse microfone dele? Por que que esse cara tá invisível? Não interessa pra você, palhaço <risos> Sem levar dano ah, lá, camperzinho safado. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Nossa, tô vesgão. R$29,90. Dá pra você colocar a compra automática. Sabia, não? Ô, Zé Ruela, desliga esse microfone aí, pô. Ô, meu filho, desliga esse microfone aí. Arregaçou, foi a turma. <risos> Hã? Nossa, pô, mas senhora. os caras parecem mais canguru do que gente aí. É uma pulação danada. ABC da Amazônia Bicho piruleta! Podemos ver que o bicho piruleta consegue dar vários saltos no ar. Ele é nativo da Amazônia. Ele consegue fazer todo tipo de manobra. Assim mesmo? Atira pula, né? Os caras ficam fazendo isso pra não ter jeito de acertar o tiro mesmo. Aí piruleta! <risos> ah, não, mano. Os caras ruins, é louco. O que de cara ruim? Hein? Acertou. Ah, miserável. Todo mundo aparece no mapa? Eu não preciso se preocupar, não. Aparece quando a respalda. Ai, pai, para! Você atira perto de recarregar, muda a arma e volta. Vai não, ir. recarrega automático. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Você dá o tiro e já recarrega já. Cara, é mesmo? É. Aí, gente, ó. Olha Dicas só. Dicas do meu amigo tox Fala aí Tox, aí apareceu na tela, vira Talks aí. Tox que é profissional. Não esqueça lá galera, passa lá pra gente, vocês conheceram o canal do cara bicho, o cara a é foda. A dica do cara é o bicho. É... Que isso? Que isso? se inscreveram no canal? Os você, mata mata o povo agora, hein. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Não tem, aí, né caralho? Nossa, já tem bala, já tinha dinheiro é pra comprar É 50 bala, entendeu? Não, aqui você pega a arma sem pagar nada. Você parece burro! Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! No mata-mata. Ah, é? Você tem qualquer arma. Errou! Ó, caramba, eu quero matar, gente. Eu gostei, hein? Mas tem tiro passando na minha orelha aqui que nem água, gente. Só passa nos riscos do tiro. Ave Maria, Shurabakama de Shuribiba! Ah, jarabakantaremanagashuramaga, é biba da Shuribiba! Tem galinha também, ó. Que, isso? O que é isso? Ah, mas já tá classificado nos 10 primeiros, ó. 138 pontos. Foda-se. Olha. Que legal. Olha lá, olha lá, olha só. Ah, esses caras aí parece que nem água aí. Ah, mas tá até bem, é. não tá tão ruim assim não. Ué, não tá ruim não, porra. É mais ou menos. Faz esse microfone de seu MV vende de estranho. 29,90. Ah não, esse cara, que que é essa, esse barulho desse microfone aí, meu filho? O microfone eu não precisa de bolinha. Que isso? Você ah, vai você ver, tá vai essa entrar dando bala, né? Não. não vai dar, pai? Não vai dar essa porra? Sai de casa comigo pra caralho, porra! Nesse modo não tem granada não? Tem não, ia ser é roubar demais, porque isso aí é, é ser é é jogando bom, velho. Pode, joga, a galinha aí, ó. Sai, Sai daqui, seu demônio, isso. Puta vida! Ganhou um explodiu, ponto. Ué. Sabia não? Tem as galinhas galinha, bomba. As galinha lá, bomba. Bala na cara dele. Como é que fala no microfone? É o T? É o K. Kabeto Carreiro. Não vou, não vou dar raid dar, dar no, no meu canal, não. <risos> depois... <risos> depois eu tenho um probleminha. Porra, Juan, não tá gravando não, cara. Ah, lá, trollei. TROLEI! Meu Deus. Viu, <risos> <risos> <Meu> gente? Nossa. Se <risos> você perder a queda, você Olha só que sai. Ah. Lambida. Passei a lambida nele ali, ó. Nossa. Nice. <risos> e morreu. Nossa. Ah, tomou na orelha, hein, Juan. Hum, agora Bereta. vaza, minha vez. Não é minha vez? Sua vez agora. Começa essa outra aí já? Manda pegar esse mas mas quer ser malilba ainda. Aê! Ela <risos> sou o primeiro, gente. Dois, é dois, E morreu. Ó, oh, ali roubou. É, tu acha que esse povo do antigo tem problema de vista, hein? Tá. Tá embaçado esse povo. Cadê, cadê, cadê? Uai, gente. Que que foi isso? <risos> que que é isso aí? Que eu meti bala e não pegou no cara. Ó, tem um ali boinha. Dá Passa a faca, passa a faca. Como é Aperta que é? 3, 3, 3. Aí, aí, vai, vai. His name is John <risos> Meu Deus, não, você não tem Não, é aí ia ser foda. Eu podia desistir da vida depois. Podia, dele. podia. O cara tá. Oh. Ó. Menos um, tem um aqui. Ah, oh, tem um tio de. De quê? Foi de AWP. AWP. O que que é Alp, É sniper do jogo, hein? É, não é. Cadê, cadê, cadê, cadê? Depois você vai fazer o cosplay de Ramba aí pra nós, demorou? Ah, acho que é o 250. Vamos! Coisa. Almoço, mas é comigo mesmo. Tá, não me atrás traga de você, dele. atrás de você. Ah, não é. é ó. Boa. Piruleta! Nossa Deus. Aê! Deus. Aê. Matei? Mata. Aqui tem coragem. Combatou de kill? É, papou você. Ai, pai, para! O que, que tem aqui nesse buraquinho aqui? Não interessa pra você, palhaço! É uma passagem aí, ó. Olha, a ba olha, olha lá, olha aí. Ó. Faleceu. Sabia, não? Gente, me matou, pode saber, tá de raio. A, a galinha ali, dá uma assistência pra ela ali, ó. Cadê? Três. Matei melhor que eu eu você, Ron. Foi. Galerinha, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa jogatina. Vamos colocar muita zoeira nesse negócio aqui. Se vocês curtiram, gente, não esquece de comentar para a gente fazer uma segunda parte de CS. Dá aquele like. E quem sabe não trazer para as lives, né, Juan? Divulgue e já era. Bora, bora, tá bom, galera. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.